Peguei um livro que ele tinha. Quando eu vi o nome das notas nas teclas, assim, marcados, eu lembrei que ele tinha um livro que tinha o nome dessas notas, né? Aí eu fui lá na dispensa e tal, peguei o livro e aí falei, pô, é igualzinho, cara. Ele... E era o nome das notas mesmo, não era nem partitura. Aí toquei, tipo, parabéns para você, né? Tipo, olhando pro livro eu olhando pro teclado, eu falei, caraca, muito legal isso aqui. Aí eu chamei minha mãe para ver, mãe, vem ver aqui o. O que, é que eu tô fazendo? Aí minha mãe, como é que você conseguiu fazer isso e tal? E aí eu falei, não, pô, é igualzinho aqui e tal. Eu lembro até que tinha cifra, né, no, no, no, em cima das notas, que era C, G, D, D e eu não sabia as cifras, né? Aí eu falei, pô, só que essas notas aqui não tem não no meu, no meu teclado. E aí depois eu fui estudar, e aí a, a... aí minha mãe chamou o menino da igreja para me dar umas aulas e tal, e aí ele me ensinou as cifras. E aí comecei assim, cara, aí comecei a tocar na igreja, na né, igreja católica acompanhar os, os corais. Porque na igreja, os cânticos eles vinham com as cifras. Minha letra e vinha a cifra também. Aí dava para tocar junto, tal. É. Primeira escola. Baqueira. E como é que tu chegou em Tatuí? Como é que tu tu veio parar aqui em São Paulo? Como é que foi essa Aham. É, aí eu... Dessa... Uhum. aí eu, eu Beleza, aí nessa época eu já comecei meio a levar a sério a parada. Já era muito novo, mas já gostava demais assim, aí porque tocando, tal. Aí eu conheci um pianista que foi o Elinho Medeiros, uns cinco anos depois. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a entrar no universo mais do piano, assim, tal, da música brasileira. Aí, em, dez, em 2008, eu fui trabalhar em navio de cruzeiro, que foi o Elinho que me indicou também. Aí eu fiz três temporadas em tocando em navios. 2008, 2009, 2010. Aí eu conheci muita gente de São Paulo, e inclusive, né, em especial na temporada de 2009... Eu conheci a galera que é o Paulo, o Eduardo Suede, sabe? Sim. A Manu Cavalaro, que é a galera que passou por Tatuí. E aí eu vi os caras tocando, eu falei: Caraca, bicho, que. Né, a primeira vez que eu tinha visto os caras tocando da brazuca assim, desse jeito. Eu falei: pô, de onde vocês vêm? Né? De onde vocês estudaram? Que, que, que parada é essa? Os caras, pô, a gente tô tá em Tatuí e tal, não sei o quê. As caras. Aí eu fiquei encantado, assim, né? Já me. me... Ficou aquela pulga atrás da orelha. Falei, pô, eu quero saber mais desse, desse lugar aí e tal. E aí eu já era muito fã do Hermeto. E eu era muito, consequentemente, muito fã do André também, né? E aí eu fiquei sabendo que o André dava aula em tatuí. Eu falei, pô, eu quero estudar nesse lugar aí, né? Pra fazer aula com o André e tal. E aí, cara, eu fui meio que focando energia nisso. Assim, aí, quando foi 2011, eu já tava querendo vir pra São Paulo. Aí eu, eu saí do navio, vim pra São Paulo, que eu conheci uma galera aqui e tal. Falei, ó, que eu tô querendo ir pra São Paulo. Aí, por, é, é, por coincidência, Tatuí tinha, tava aberta as inscrições lá pro semestre, sabe? Essa inscrição no meio do ano. Sim. Aí me inscrevi, porque eu, eu queria estudar com o André. Fui pra Tatuí, me inscrevi, passei e já fiquei em São Paulo e fui pra Tatuí. Aí acabou ficando por aí. História. Aí já de... fiquei aqui, aí eu, eu ia toda semana pra lá. Eu fazia aula, tipo, segunda e terça hum. e voltava pra, pra São Paulo que isso é uma história incomum de muitos músicos, né? Assim, de ter que às vezes para ir em busca do sonho do, de, de estudar com aquele professor ou naquela instituição específica, ter que mudar, sair do seu estado, sair da, da sua cidade, né? É, as pessoas às vezes não têm ideia de, de quanto sacrifício tem que fazer, porque querendo ou não, sempre sair do, do estado do lugar que a gente nasceu, às vezes de perto da família. Ou até de um meio musical é. ali que tu já, já criou um, no, um nome ou, ou, enfim, que tu já tem amizades, né? E se mudar para um lugar para estudar, às vezes passar um tempo morando, com dinheiro muito apertado, se é. quebrando para se sustentar, né? E é uma... É uma... E muita gente da América Latina, né? Que faz é. isso. Porque se você pensar que a galera... Sai... Eu tinha muitos amigos, né? Uruguaios, é, Paraguaios, de outros países mesmo, né? Que estão que em Itatuí. Eu não sei hoje em dia se está ainda nessa, se continua nessa frequência, mas na minha época tinha muita gente de outros países mesmo. Até do Japão, tinha gente do Japão, Ixi, tinha gente pra caramba, de, de vários, vários argentinos. É, né? tinha muita gente da América Latina, né? Eu lembro que tinha é, América Latina, pra caramba, geral, né? É, é um... É... E uma quantidade de, de músicos estudando, era, era, um, era um ambiente incrível, né? E é. que época que tu estudou lá, Salomão? 2011 até, tipo, 2013, assim, foi, foi um pouco tempo, dois, dois anos e pouco, assim. Mas foi é. muito, aprendi muito, cara, assim, pô, que, que, que experiência, assim. E tu pegou legal, ainda uma assim. época que ainda tava rolando bastante festivais, né? Muito show, muito. teatro. E é, as é, canjas, tipo... né, cara? As o... canjas, puxa. Não só as canjas, como os grupos da, da galera, né? Porque essa, essa movimentação, todo mundo tinha um grupinho, né? Ficava ensaiando, ficava ficava compondo. Pô, eu lembro que eu tinha um, eu fiz alguns vários ensaios assim, vários grupinhos. Aí tinha um grupo que eu que eu que inclusive a gente nunca tocou, com um grupo que a gente montou, eu, Diego, eu, Diego o Jackson, o Banha, quem mais? Eu, Diego já o Do o Diego Jackson, costumou e banha, cara. A gente nunca tocou, mas a gente... Todo mundo levou, tipo, duas composições com arranjo, assim. E aí a gente, pô, ensaiava toda semana tal, e tal. Nunca tocamos, nunca fizemos nada com esse grupo. Mas era legal só o fato de você fazer arranjo e levar o arranjo escrito e, e experimentar, né? Pô, eu lembro que eu experimentei um monte, assim. Vinha umas coisas que funcionavam, outras não funcionavam. E aí você... É um laboratório, né? Você fala, pô, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tal. É, o, eu acho que o, os grupos nessa época, quando a gente está estudando, eles funcionam mesmo como se fosse uma segunda escola, né, cara? É. Tipo, parece que tem o um conservatório e o grupo que tu toca, por exemplo, pegou ali músicos que todos são super fodas. e destaque, o, o, o Digão já dava aula nessa época aí já foi já, era professor já. já há muito tempo do conservatório, né? O Do é um puta saxofonista, é, é. O, o... desculpa, o... o o Diego banha. Bom, o Diego, pelo amor de Deus, né? O Diego. Tá é, eu lembro muito... que o Diego já chegava com uns arranjos assim, muito. Cara, eu falava, caraca, mesmo, que arranjos são esses aí? O, o Diego é meio. meio, Como é que fala? Quando a pessoa é muito nova e já. É... Puta, hoje tá difícil, o cérebro tá, tá devagar no vocabulário, cara. É, Ele é meio geninho mesmo. Né? É, é mora, mas né? enfim, é meio gênio, né, cara? Porque o cara. É um improvisador absurdo, o cara arranja Não, é, desde é, muito é, tempo, e, e um puta é, arranjador, né? Agora é, demais, é professor cara. do conservatório de Tatuí, e pô, um cara super sossegado, né? Um cara bom de, ah, ele é. assim, gente boa, boníssima, assim, bom de trabalhar com ele, tranquilo. É, tudo certo, tudo certo. Incrível. É. E, pô, tu pegou... É o ganho ali, jogo ganho. Sim. E, pô, e daí tu pegou. Essa época aí ainda tava rolando muito. A, a questão do ambiente, né, cara? Eu, eu fico pensando hoje que em assim, poucos lugares são que nem Tatuí, que tinha um ambiente onde tu tinha tudo no mesmo lugar, né? Quer dizer, tinha um monte de show, tu tinha o curso, é. tu, tu tinha as canjas, tu tinha os amigos é. que tu fazia, tu se reunia para fazer um grupo é, é. fora, extra o conservatório, fora o grupo de repertório, que o cara já tocava ali, a turma, né? Enfim. E acaba sendo também um, um lugar onde tu conhece músicos e depois não se tem os parceiros musicais também, né, ao longo É, do... é. Né? claro que, é. Que, que os parceiros... Eu lembro vão, que... Vão... É, com certeza, cara. Eu, eu tive uma coisa muito importante pra mim também, bicho, assim, pessoalmente falando, e como músico também, que foi o... Na época que eu entrei em Tatuí, né, que foi em 2011, foi a época mais ou menos que eu conheci o Digão também. Então o Digão me chamou pra tocar no trio dele. A gente tocou muito, cara. Tocamos, Sim. assim, uns... Cara, a gente tocou uns três anos, assim, direto, assim, direto, direto. Todo mês a gente fazia um negócio, no começo mais até, mas depois a gente ficou... E foi uma escola pra mim, assim, sabe? Em vários sentidos, tocar de trio. Tocar de trio para pianista é a escola... Tocar de trio e tocar de solo, solo para piano, cara, é uma das maiores escolas que tem. Porque você se coloca numa situação ali de muita exposição... E, ao mesmo tempo, um negócio de você tem que resolver, né? Você não pode deixar no meio do caminho. Então, pô, aprendi demais, cara, nessa época. Sou muito grato ao Digão, assim, por ter convidado. A gente gravou o disco dele, o Carvão. Foi uma experiência boa também. Eu, ele e o FI. Pô, foi muito bom. E aí tem tudo a ver com a história, né? Que eu tava buscando, eu tava estudando essa coisa de música brasileira, lá em Tatuí e tal. Aí foi, foi melhor laboratório impossível, assim, também. E... Quando quando tu chegou em Tatuíto já já se sentia assim à vontade no piano, como é que como tu chegou em Tatuí para ter essa experiência? Tu já tocava um tempo, já te conhecia já tocava, o pessoal. É. Tu, tu, te, tu teve uma experiência que atualmente eu acho que é o baile do pessoal antigo. Hoje em dia os músicos quase não tocam baile porque o baile foi meio um extinto né? extinto. Tem, tem as Sim. bandas de casamento né, que as pessoas tocam. Sim. Mas eu, eu, assim, eu lembro os relatos de músicos mais da, da, de uma outra geração que eles falam que o baile tocava uns sons foda mesmo. Tinha sons Sim. internacionais. Funqueira, era legal é. era, uma, era uma escola mesmo hoje talvez não seja não a gente é, é não, a gente é. usa ainda o termo o cara veio da escola do baile mas hoje em dia a música empobreceu muito né a música que se toca não não, não todos os repertórios mas em geral né e deu uma empobrecida então acho que talvez a escola do baile não é tão boa como era antigamente mas Sim. assim a escola do navio eu acho que imita muito o que era a escola do baile antigo, porque tu tem que ter repertório pra caramba, tu tem que é. tocar com uma postura ali e, e, e uma quantidade grande, né? Quando tu vai pro navio, tu tem uma quantidade é, uma quantidade enorme de shows que tu faz repetindo o mesmo repertório, então dá pra né, ter essa experiência. E tu, tu já veio com essa experiência pro Conservatório do Tatuí, né? É, eu... É, exatamente isso. Eu vim com a experiência do baile, assim mesmo, né? Tipo, de tocar, assim, muita música, de, de tocar mais e tal. Mas eu não tinha muito essa coisa do piano, sabe? Da piano mesmo, assim. da piano, né? da piano solo, é, sonoridade do piano. Porque como eu não passei pela música erudita, eu não tive a oportunidade, assim mesmo, de ter estudado música erudita. Então, é... Tipo, a minha escola foi à noite. Então, quando eu cheguei em Tatuí, foi meio uma hora de olhar para o piano mesmo de um jeito mais... Pianístico, assim, né? Ah, a sonoridade, repertório de piano, tal. E aí, juntei isso com a coisa da música brasileira também, a improvisação da música brasileira, esse universo da música do Hermeto, que o André também tem como ninguém, né? Ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Então, eu, eu, foi um, uma coisa bem... Na época, foi muito bem... Acertei cheio, assim, sabe? Sem querer querendo, assim. Porque foi tudo junto, assim. Tipo, caraca, vou ter que... Um monte de coisa que eu quero resolver, eu vou acertar tudo, igual você falou, é tudo num lugar só. que Tatuí foi meio um lugar que eu achei que, que resolveu várias lacunas, assim, pra mim. Então, pô, foi bom demais, assim, cara. Eu, eu tenho um aprendizados que, tipo, muito valiosos, assim, e de, que, que conquistei em Tatuí, assim. Sim. Tanto de amizade também com a galera, pô... Muita coisa eu aprendi com, com o Diego mesmo, pô, aprendi muita coisa vendo ele fazendo, assim, perto e tal. E o André, o Fabinho Leal, todo mundo. Então, pô... E aí, mas foi isso, assim, sabe? Eu acho que, sobre o piano, cara... Na verdade, mais do que o piano, mais essa concepção, eu acho, da, da música brasileira foi, foi, mais, foi mais rica, assim. Porque é um negócio muito de tatuí, assim, sabe? Sim. O piano, talvez, eu tivesse estudado em outros lugares. Assim, né? agora, esse universo assim, do, da improvisação, da, da música brasileira tal, aí é uma coisa muito de Tatuí mesmo, tem que ser lá mesmo para pegar. <risos> é, eu, eu lembro que quando, quando eu entrei em Tatuí, eu estava pesquisando um lugar para estudar também mais voltado para música brasileira e, cara, não, eu não achava, eu, eu entrei em 2001... É, cara, não tinha facu... nem faculdade assim, que se dedicava à música brasileira e tal. Aí, Meca. uma oficina lá em Curitiba, eu ia, como eu era eu morava no Rio Grande do Sul, Curitiba era longe, mas eu ia para os festivais que na época eram os maiores do Brasil, era em Curitiba. E, e aí, um cara de lá que me fa... eu conhecia aqueles pessoas que tu conhece lá no festival, assim mesmo, um violeiro, que inclusive eu entrevistei aqui, porque eu acabei, olha a coincidência, eu vim para São Paulo, encontrei ele é, descobri que ele morava em Votorantim Que é onde eu moro hoje Que é o Zeca Colares, é um puta violeiro Pesquisador, Sim. assim tal, uhum. um de músico E descobri que ele morava Na mesma cidade que eu escolhi para morar né? E ele que me falou de, Cara, mas tem uma, tem uma escola lá em São Paulo Que é conhecida muito boa E tem esse mote mais da música brasileira tal, Que é o Conservatório de Tatuí Eu nunca tinha ouvido falar do Conservatório de Tatuí eu, A primeira vez que eu ouvi falar foi esse cara Aí eu fui atrás de pesquisar tal, descobri lá o contato pessoal, comecei a pegar em informação e me preparar. No ano seguinte, eu prestei, né? Mas é a, até hoje, se for ver, ainda hoje tem muitas pessoas que estão ensinando, que já vem dessa escola da música brasileira. Então, tu já encontra, Sim. tu mesmo, que nem tu falou, o André agora tá dando aula, também oficinas, tem vários outros, tem outros pianistas aí também que estão tão disseminando a música brasileira, estão criando uma didática, né, para passar adiante, uhum. né? Porque também é. falta didática, né? Eu acho que tu Sim. deve ter sofrido com isso também. O próprio André, o André ensinava da experiência dele, mas não existe é. livros, não existe exercícios é. uh, escritos de música brasileira, é. né? Tudo na, na tradição oral mesmo, tu passa aqui, ó, eu é. sei isso aqui e passo pra ti. Né? então eu Exatamente. acho que é um caminho importante que talvez músicos da tua geração né o André tu e vários outros pianistas aí que têm condições de, de começar a ser as pessoas que vão talvez não agora porque vocês estão numa fase de tocar muito de gravar de ser convidado para projetos de, de aquela coisa da subida da carreira né mas uh, daqui um tempo começar a produzir material até pro o mercado exterior né que é muito eu acho que Sim. tem muito campo para isso aí, né, cara? Tipo, Sim. produzir material até não só para o mercado brasileiro, mercado internacional mesmo, Sim. porque tem escassez, né? De tu vê, os americanos, qualquer coisa que tu queira de jazz tem, né, cara? Os caras já fizeram há 50 anos, já tem é, tudo escrito. É. E a gente quando vai estudar qualquer instrumento acaba recorrendo a material de jazz. É. Não, não. Eu vejo assim, eu quando eu comecei a me interessar por improvisação só tinha material de jazz para estudar. É. Mas, mesmo que eu quisesse estudar música brasileira eu não, não ia encontrar material voltado para música brasileira. Claro que o conteúdo de improvisação é a mesma coisa, né? Mas eu falo assim, direcionado em é. cima de temas brasileiros, com playbacks de música brasileira, para eu poder direto praticar uma bossa nova, um baião, um chachado, um, um sei lá, ritmos brasileiros, já, já aplicar nesse repertório, né? Sim, é, sim. É louco, sim. É, eu acho, cara, que te, é, a gente tem essa lacuna ainda, né? Assim, e principalmente... Eu acho que eu acho que as universidades né ajudariam muito eu acho, se, se tivesse uma coisa mais voltada também sabe para música brasileira igual tem para música clássica porque senão assim, cara vai morrer vai acabar entendeu se isso não se não continuar também nas escolas assim essa é, porque isso nada mais é do que uma uma você cuidar né você cuidar da cultura do, de um país né porque imagina os ritmos estão aí, graças aos mestres que estão vivos e os caras, né? E aí tem, vem as novas gerações também carregando. Mas se não... É, então, aí, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, é. Esse negócio das universidades, né? Eu acho que acaba que, cara, a gente tem que manter essa cultura nossa aí, porque senão a hora vai acabar, né? Uma galera... Sim. <risos> é, e o, e o melhor jeito é disseminar no, nesses lugares onde, né, faculdades, é. coisa e tal, começar a trazer a música brasileira para isso é, é Até é curioso a gente não aproveitar isso, né, porque todo lugar que a gente vai, quando quando tu fala com um estrangeiro assim Ele sempre, a gente nota que a música brasileira tem um destaque a nível mundial, né Eu acho que depois da, da música americana é a que tem mais visibilidade, talvez hoje até mais mesmo porque o jazz, perde... não que perdeu o interesse, mas o jazz não está se renovando tanto quanto a música brasileira está, por exemplo, eu acho. Sei lá, na minha opinião. É, uhum. Tem muita coisa nova no jazz também, mas é, eu acho que a, se a gente aproveitasse melhor de divulgar o que a gente faz, o que é feito aqui pelos músicos, a gente teria um mercado gigantesco, né, cara? Pensando a nível mundial mesmo. É, a, a, sempre foi meio subaproveitado, acho, né? A gente nunca aproveitou... Se tu é, for ver, ó, gravando, por exemplo, cara. Bossa Nova, cara, tu vai gravar a Garota de Ipanema, tu paga direito autoral para uma empresa americana. Quem é. ganha dinheiro com boa parte da música é. brasileira de uma certa época é os americanos. Tu vai é. comprar um livro de choro hoje, a Choro Music, que tá fazendo quase todos os livros playback de música. Uhum. É uma editora americana, quer dizer, eles pagam os músicos aqui, os caras fazem os playbacks top, aí manda para lá, o direito autoral é pago para americano. Então, quer hum. dizer cara, podia ser a gente, é, é material nosso, né? Sim. São autores e, brasileiros, são músicos brasileiros, é. né? Podia ser o dinheiro todo a gente ganhando, né? Mas, enfim. E é engraçado, eu acho que você falando assim de... de eu, eu, eu, eu penso assim, vamos supor, a, a música brasileira, ela, ela per, assim, perdeu muita força, claro, eu digo, o MPB, né? Ou essa música mais que a gente faz e tal, não tem tanta força quanto... não dá para lutar contra o mercado, né? Porque os caras tem muita grana, tem muito poder, tem muita visibilidade. Então é tipo uma luta desleal, assim. Mas um, uma coisa que, com certeza, nos atrapalha muito é o fato de não ter música nas escolas, sabe? Eu acho que, por exemplo, se tivesse um programa melhor de música nas escolas, e as crianças, elas tivessem mais é, oportunidade de conhecer assim, a música brasileira, tal, soubesse que é um chorinho, que é... Com certeza, essas crianças que se tornariam jovens e depois, né, adultos, eles iam ter uma consciência melhor e, e a oportunidade, e a, e a decisão de, ah, eu quero ouvir isso aqui mesmo, eu quero não, eu quero ouvir a música toca no rádio mesmo. Então, está completamente ligado à educação, né, parece uma coisa meio redundante, assim, ah, mas, é, mas realmente eu acho que se tivesse, as, as pessoas tivessem oportunidade na escola eu acho que o, o espelho disso seria muito diferente, sabe? Eu acho que as pessoas iam ter mais oportunidade de falar, não, eu, eu gosto. Ou no mínimo as crianças iam é assim, não, eu sei que isso é um chorinho, eu sei que isso é um forró, porque tem acordeon, ou... sabe? No mínimo as pessoas iam saber isso. Só que não tem como, não tem na escola, não tem na TV, não tem no rádio, não... aí na internet. É, tem, mas tipo, não tem como ganhar da galera, porque é, é muito mais potente, é muito mais grana que os caras tão investem, então, tipo, caraca, é muito difícil, assim, de você botar para frente isso, né, desse nesse quadro, assim, mas a gente, a gente não desiste, não, mas que é difícil é. É, é complicado, é uma discussão longa aí para essa história, é. é que nem direito autoral também, que é um negócio que puxa a vida, a gente, às vezes, passa a vida inteira gravando para um monte de gente participação aqui, fora os próprios discos, às vezes, né, é, e aí tu grava aqui e ali uma propaganda, um disco de um amigo, não sei o quê. E quando tu vê, tu não recebe direito de nada, né? Na verdade, a gente grava na amizade, que a gente grava com maior né, boa vontade, é. de boa. Mas assim, a gente não ganha direito de nada, cara. Se tu faz um livro, tu acaba todo mundo copiando o teu livro e, e tu não ganha direito. Se tu faz um disco, tu vai, vai para um, um Spotify da vida que fica boa parte ah, no Spotify. do Spotify... E, não, beleza, e tá, Spotify Mas também se é... tiver no Spotify, tu tá onde, né? Então, então é, aquela, aquela história. Tá... Né? É, cara. E o Spotify, o que eu acho mais absurdo no Spotify é os caras não darem os créditos, velho. Isso aí é uma das coisas mais bizarras. Que... Como é que pode um negócio de música não dar o crédito, né? Sim. Mas sabe que tem muita gente. Inclusive, tem um. Tem um... Eu tô, eu tô eu conversando com vários. Nesse bate-papo, na verdade, a gente. Sim. Várias pessoas falaram desse troço de direitos autorais, tá? Até umas pessoas que são, assim, que gravaram muito, pessoal mais da antiga, que às vezes recebe muito direito autoral, numa época que as gravadoras lá escreviam o cara. E, e tem gente que tá já optando por não botar mais no Spotify, só que daí, tipo, tu tem um canal no YouTube, vamos supor, um canal lá, é. uh, Salomão Soares, tu coloca no teu canal do YouTube. E aí tu Tipo um disco então, assim? É, tu coloca... Porque, por exemplo, tu quer mostrar tua música, tu, tu manda o link para Ó, oh, pô, entra no meu Sim. canal, tem todas as faixas. Sim. pode até fazer um videoclipe ou não, só colocar Sim. a faixa, né? Que é igual a várias... E aí, o que que tu faz? Tu monetiza a música, porque o, o YouTube também fica com 30% da, da, do, teu, do que tu ganha. Mas, pelo Sim. menos, tu tira 70%, entendeu? Entendeu? Sim. Se tu colocar no YouTube e monetizar o teu som lá, vai aparecer aquelas propagandas chatas que tem que ficar pulando, não tem problema, mas pelo menos tu tira 70% do valor arrecadado. Já no Spotify, cara, é muito louco, né? cara O cara tem, tem que ter milhares e milhares de views ali pra entrar uns centavinhos, né? cara Não que o YouTube é grande <risos> coisa também, né? Mas era, pelo menos é uma porcentagem um pouquinho maior, né? e Foi tem muita né, gente cara, que está incomodada com isso aí isso. tá começando a, a eu acho que vai vai ter uma discussão mundial disso aí porque já eu, eu vejo várias partes do mundo o pessoal começando a discutir a respeito é, de, pô, é. tá tá muito desculpa a palavra uma putaria né tá tipo é. todo mundo coloca de graça a sua música lá não tem crédito de nada tu não consegue é. por exemplo, eu queria eu eu fui entrar lá para ver os teus discos tu não consegue ver às vezes, quando tu põe, quando tem lá fits né, tipo, tem as participações especiais, aí tu consegue ver quem tocou no disco. Mas às vezes tu vai pesquisar um músico, cara, tu não consegue nem ver quem que tocou no disco, quem que produziu, é. quem que mixou. É, não. Cara. Nada, cara, não tem crédito é tanto pra que, ninguém. É, é tanto que agora a galera põe o nome do, da, de quem tocou na capa, né, tá muito isso. Eu acho que tem a ver com, com isso. Você pega é. qualquer disco, assim, é, instrumental, você vê o nome de todo mundo na capa, assim, sabe? sim eu acho que tem que só pode ser isso porque aí você já vê a faixa já vê quem tá na capa ali realmente é. depender de uma uma informação do Spotify tá lascado velho não é, aparece eu acho ninguém não pobre isso aí é um troço e o pior de tudo fazer, é o compositor fica... velho a gente fica na armadilha de dizer ah mas se eu não tiver minha música no Spotify ninguém ouve mas se for ver, na verdade, tem outras alternativas, né? Porque quando a gente tem, põe a é. nossa música, a gente, se for ver, que nem tu falou, a gente é pequeno, a gente não tá no grande mercado, assim, né? A gente, tu vai tendo teus fãs ali que tu vai conquistando a muito custo, por causa Acho. dos festivais que tu, tu, tu, tu toca, por causa do músico que tu é, vai, vai tendo as pessoas vão te seguindo. Mas é um público limitado quando a gente pensa em, em um público para assistir para consumir o teu material, né? Tu tem lá, sei lá, 10 mil seguidores, vamos supor. Mas, assim, não é os 10 mil que estão te acompanhando, é 500, sim, né? Não, é. Então, então, é muito Sei. pouca gente. Quando tu lança um trabalho ali que, pô, levou anos de concepção, convidou uns puta músicos pra tocar, é um puta trabalheiro, a gente sabe que um disco, a gente põe uma energia gigantesca no disco. É, é tudo que tu pode naquele momento, normalmente, é a fotografia do, do momento. E aí, de repente, tu lança pra pouca gente ouvir também. Também é ruim, né? Mas, sim, cara, sim. É, tem que... Acho que tá uma discussão que eu acho que é bem válida, assim, de, de novas possibilidades, né? É complicado, velho. E é isso também. E, e, e na real, é, é é uma discussão que não tem fim, porque é desleal e é, enfim, é complicado. E aí, ao e... mesmo tempo, você, você tem que fazer a sua música, né? Isso não Sim. tem a ver com, diretamente com, com mais... A gente faz porque a gente, pô, eu faço porque eu tenho necessidade de, tipo, ah, tem que fazer, gravar logo isso e fazer outras coisas da vida e tal. Mas são são coisas importantes, assim, cara, de, de observar, porque alguém tá ganhando demais e alguém tá ganhando de menos, né? Então, pô, não dá para ser assim, né? A vida tem que ser justa, assim, né? É o ideal, né? mas E tem que ver o que acontece aí, como é que aí, podemos resolver isso. Enfim, eu acho desrespeitoso assim, da parte das plataformas. assim é. é, se for ver, a gente sempre foi explorado de algum jeito, né? É. As, as grandes gravadoras, que eles que é. pegavam o teu trabalho, já queriam interferir no que tu tem que tocar, o é. que tu é. tem que fazer. Aí os pessoal reclamava das grandes gravadoras. Daí veio o advento da internet, que foi se desenvolvendo. Hoje eu até, até acho que é mais justo, no sentido de... É que, verdade, é. Pelo, é. tu é o Salomão, tu tem o teu canal ali, teu, teu site, tu faz o que tu quiser com a tua música. Tu é pro é. teu público. Eu Isso. acho a, até que a, hoje, tá, mesmo com esse problema todo, ainda não, é verdade, melhor tem que com as grandes gravadoras, que só é a também aparecia e o resto não tinha Isso. espaço. Né? Só, que só, que, só que a gente está nessa aí também. Agora, essas multinacionais aí, tipo Spotify e várias outras, estamos né, tam, usando o Spotify que é o mais conhecido, mas tem várias, né? que acabam ficando com boa parte da grana, e, a, e isso quando a gente consegue resgatar, né? Porque eu, eu conheço um monte de gente e eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de... Pô, onde que tá o dinheiro disso aí, né? Tá? Às vezes tem centavinhos, mas a gente não sabe nem onde estão os centavinhos, é, né? É. Uhum. é difícil, às vezes, tu... Pô, onde que eu vou captar? Ah, tem que me inscrever na na, Abramos, na, na é. sei lá, e numa, numa operadora para pegar a grana. Daí tem que entrar em contato com os caras, os caras tem que... É um rolo, é, né? É, não é, não é. Parece que, sabe, Salomão, eu tenho a impressão, cara, a impressão que eu acho que é bem real, que eles, esses, essas empresas grandes fazem tudo para dificultar que tu consiga pegar a grana, para que é. tu esqueça e deixar ah, é pouco mesmo, não vou pegar. Só que esse pouquinho de pouquinho, se a gente recebesse sempre, dava uma ajudinha, né? E, Pô, e vai aumentando, né? Porque tu vai gravando mais discos, vai fazendo mais trabalhos, e esse pouquinho vai ficando mais grosso. É, Daqui certeza. a pouco já vira um, uma rendinha pequena ali extra, né, cara? É, é complicado, velho. Eu, eu, em coisa de disco assim, eu sempre fiz tudo pela Trattori, né? Que é a distribuidora. Aí Sim. Eles, eles vão lá e fazem a, a arrecadação, né, tal. E aí... Eu não sei se é sempre assim, mas como eu lancei o disco pela Trattori, pela eles mandam sempre, eu acho que é todo mês, uma tipo um, o que é que tá? um relatório. Sim. Eu não sei se tu lançou o disco pela Trattori já. Não, eu não... Eu não. Já, já distribuiu com eles, quer dizer. Não, daí é, daí é mais profícia, é bem, bem melhor, né? Porque pelo menos eles, eles fazem a... Eles é, toda, cara, pô, toda, pois toda é. Toda a assessoria que precisa, né? Só que aí é relacionado ao que eu gra... ao, aos discos, né? Só que, por exemplo, gravações que eu fiz para os outros, assim, igual você falou, vixe, Maria, eu não sei nem... <risos> Sabe se gente, lá tu nem, tu nem deve saber todas, né? A gente vai esquecendo. É, então, até. eu tenho que... Eu estava até falando disso. Eu tenho que parar um dia para... Porque, assim, está em algum lugar. O dinheiro tem que estar tá em algum lugar. Se tiver dinheiro, né? <risos> e, e, Salomão, já que a gente está falando de direito autoral, aí, no fim, fala do teu, dos teus discos, dos trabalhos que tu participou, que são trabalhos teus, e também dos de trabalhos, às vezes, que tu fez Parcerias importantes que tu participou de trabalhos que também tu considera importantes na tua carreira, assim, é, é, de gravação, gravação de discos. Fala, fala um Ó, pouquinho gra... dos teus trabalhos. É, gravação de disco. Eu, eu gravei dois discos meus, assim, um de quarteto que foi o primeiro em 2018, 2018 é, que foi com o Digão, o, o Garmin, o Brizola, eu, o Digão, o Diego Garbin, o Brizola, eu Digão, Diego Garbin, Brizola. Aí teve participação. Da Tatiana Parra, do Hermeto Pascoal e da Carol Panés. Esse disco foi lançado pelo Blackstream, que é o selo né, de Ribeirão Preto, maravilhoso. Um beijo para a Thalita e para o Tiago, que são dois guerreiros, duas pessoas incríveis aí também. Né? E aí, em 2019, eu gravei o um disco de trio, que chama Colorido Urbano, que foi com o Paulo Almeida, que hoje está lá na Suíça, grande Paulão, e o Tiago Alves, que é um baixista aqui de São Paulo. Que também é um disco que eu queria muito ter feito, assim, porque é um disco já mais voltado para um, a improvisação, assim, e tal. E eu gravei dois discos de parcerias, né, que foi o, o Chão de Flutuar com a Vanessa Moreno, que nós gravamos ano passado. É, nós gravamos... rapaz, já vai... nós gravamos... foi ano passado, meu Deus, foi ano passado. <risos> e gravei em 2018 é, com o Toninho Ferraguti também, um disco de duo que também é um disco de composições nossas. Eu tenho esses quatro discos. Eu tenho um, eu tenho um quinto disco, na verdade, Assim, que é um disco que só existe no... Espo que foi, eu, eu tenho um grande amigo lá na, na Suíça, que é o Nivaldo, o Nivaldo, que é um grande saxofonista e é brasileiro, mas moro na Suíça assim, há mais de 30 anos já. Tá. E aí... É... Quando eu, eu estive lá em 2019 e, e ele, cara, lá, na, lá nessa parte da Suíça, os caras têm, da, da Europa, os caras têm uma coisa da, do Free Jazz. Só que é um, é um Free Jazz muito interessante, porque assim, você ouve e você acha que é composição. Você acha que os caras estão tocando um negócio arranjado, assim, sabe? Tão conectado que os caras tocam, mas é meio voltado para composição, sabe? É um Free, como se tivesse Sim. uma música rolando. Cara, muito interessante. E aí ele tem, assim, uns três discos já gravados nessa onda, assim. Todos os caras tocando, cara, você ouve assim, bicho, você, você jura que tá, tá escrito assim. E aí eu tava lá, eu tava na viagem na Europa no passado, aí fui visitar ele, tal, tá, não sei o quê. Aí ele falou, cara, vamos aqui conhecer um estúdio de um amigo meu. Aí fui lá, conhecemos tudo incrível, assim, de um italiano. Como é que é o nome do cara? O cara é muito gente boa, velho. Aí, pô, beleza. Aí ele falou, Salomão, vamos gravar uns negócios. Aí ele, ele entrou na sala, eu entrei no outro, aí a gente ficou gravando, cara. A gente gravou assim um... Ficamos tocando umas duas horas sem parar, tocava um negócio tava só improvisando. E aí terminou que ele editou isso e virou um disco, aí tá no Spotify esse disco. Cara, que bacana, bicho. <risos> é, velho, pô. E aí foi nessa onda, meio a gente se ouvindo, tentando ir. Pô, interessantíssimo, cara. É um disco que... É, só, só existe no Spotify, não tem no Disney, um, não tem em nenhum outro lugar. <risos> e depois eu te mando o um link, é interessante pra caramba. Pô, manda, pô. manda o um link. Sabe e que aí, eu, mas... eu, eu, hum. eu adoro o, o jazz europeu, essa onda de, de jazz experimental. Porque, porque o europeu, como tem, tem, essa, tem uma cultura forte, né? A Europa sempre teve um pouco à frente na questão cultural. Eles sempre foram muito abertos, eu acho, para esse tipo de experimentação e e eles enxergam muito a música de uma forma artística, né? Então sim. eles são muito abertos para esse tipo de som, né? É difícil fazer esse tipo de som no Brasil, por exemplo. Tu vai fazer um bar, uma, uma música de ah, improvisação sim, é. livre, né? É super complicado porque o público, não, até um público às vezes que não compreende tão tão o que está que acontecendo ali, né? O cara não, não curte, não negusta aquele negócio ali como o que deveria ser, né? Que é uma pô, algo que está acontecendo naquele momento só naquele momento que de certa forma até se relaciona com improvisação né é uma improvisação só que cliente falou é, um é com certeza um, um foco um pouquinho mais pensando na foco na, na composição e não uma coisa individual né quer dizer na interação entre Exato. os dois os dois construindo a música juntos né é. é muito legal cara muito legal é e você você fica muito mais vulnerável né é enfim trabalha uns outros tipos de de situações né porque você tá ali tipo Pô, cê, cê, com, né, um, do nada Porque você não faz a menor ideia Do que, que o outro cara vai sugerir, nem que você vai Você vai tocar, tipo, né, tipo Ah, vamos ver aqui, aí vai, o outro Começa, aí outro... Aí de acordo com o que O outro faz, você meio que, né o, o, a Sua resposta é outra E aí você tenta Achar um negócio, aí não acha, aí vira outra Coisa. Cara, é muito interessante esse negócio assim. Tem que estar Tem que estar muito... Tem que estar desprendido Assim, porque né, o erro Assim, o que a gente considera erro, né ele também faz muita parte do processo, assim, você ir ali se achando e se encontrando e, tipo, e é isso. E, e, eu, eu gosto, eu adoro essas coisas. Que bacana. Pô, e é um negócio que me chama a atenção em todos os músicos que, que se destacam, assim, eu vejo que tem, tu, tu vai dar uma olhada nos trabalhos ou, na, ou, ou em quem, com, com quem o cara toca, né? E sempre, em geral, né, tem essa característica do cara ter grandes, grandes músicos, parceiros, né? O, tu citou os teus discos com quem tu gravou todos os grandes músicos né tipo é, é, o quanto tu acha que isso influencia também para apressar tu falou lá atrás né quando tá, a gente estava falando da tua formação em tatuí já no grupo que tu tocava na, estudando em tatuí já é, o digão mestre da batera aí, top né Diego Garbin improvisador absurdo um grande músico enfim tu, todos eles lá quer dizer é, essa o quanto eu, eu tenho a impressão, assim, que hoje eu até tomo mais cuidado com isso. Essa coisa de parceiros que, que te põem, te empurram para cima, né? Acaba sendo um. como se fosse um professor da gente, né? Esses grandes músicos que a gente acaba, Total. às vezes, tendo a oportunidade de tocar junto, ou gravar, ou, enfim, acaba, eles acabam sendo nossos professores, né? De qualquer instrumento. Eu sou saxofonista, meu professor ali é o pianista, é o baterista, é o, é o baixista. É... O quanto tu acha que isso vai, assim, é importante na, na vida de um músico, tá? tu que, que também dá aula, né? Como é que tu, tu pensa essa, essa relação? Cara, assim? pô, é muito bom isso. Não, eu acho que isso daí é, é, é uma das coisas mais, pelo menos da, pra mim, assim, cara, sempre foi assim, eu sempre, eu sempre tive ali... É... Procurei ficar perto das pessoas né, que, eu, que eu queria aprender alguma coisa, assim, tipo, pô, acho muito interessante a forma que esse cara faz as coisas e tal. E aí, engraçado, a vida ela vai, vai te empurrando junto, assim, porque não é uma coisa muito... Nunca foi forçado, assim, né? Foi, foram surgindo oportunidades, aí eu fui você vai agarrando. E, cara, eu aprendo demais, assim, com os amigos, assim, sabe? Eu lembro, pô, eu tenho coisas assim, eu tenho umas lembranças com o Digão, por exemplo... De coisas que eu, por exemplo, o Digão, ele, tem a... ele sabe muito de ritmo, né? Claro, é a matéria, mas eu digo assim, ele entende muito mesmo desse negócio de subdivisão. que, que tá. E aí, eu tenho uma música do Hermeto, cara, que... É uma música que tem, um... que tem no Mundo Verde Esperança, naquele gravado em 2003, eu acho, né? Que, que tem um trecho, que tem uma... tipo uma pontuada, assim, tipo... aquelas coisas do Hermeto. Ele pega uma pontuada e o Márcio Baile faz tipo um frevo em cima da pontuada. Sim. Cria um então, ritmo um... paralelo, assim, uma poliritimia. Isso. Só que na época, eu não fazia a menor ideia de que... Eu, eu, bicho, eu ficava pensando, bicho, como é que esse cara encaixou esse freio sem mais nem menos? <risos> e aí eu lembro do Nigão me, me explicar isso, né? E falou, não, ó, tá vendo essa pontuada aqui? Essa pontuada, ela virou o pulso, né? Tipo, virou um segundo pulso, né? Em cima do pulso original... E aí o Márcio Bé tá fazendo o frevo em cima dessa pontuada. Eu fiquei, caraca, como assim, velho? Sabe? Aí eu fiquei muito, eu fiquei, velho, que que é isso? <risos> então, assim, eu, eu sempre fui muito, aí eu comecei a colar no Digão por isso também. Falei, caraca, Digão, como é que é isso aqui? O Digão me explicava e tal. E aí, pô, enfim, vai indo, né? Porque eu acho que você vai, de certa forma, você vai criando uma conexão, né? Com os parceiros, por pelos temas em comum, assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver os temas que, por mais que uma, uma pessoa já esteja, tenha muito mais experiência que você, mas se você tiver um interesse no mesmo tema, consequentemente, vocês vão... vai rolar essa conexão, assim. Porque a pessoa gosta, né? Geralmente, por exemplo, quando alguém que é bem mais jovem, que eu tô dando aula, o cara tem o mesmo interesse no tema que eu tenho, eu me sinto muito, a, tipo, pô, deixa eu te explicar isso aqui, porque, né, instiga e é uma coisa boa de falar. Né? Então, na, tanto na aula é assim, como na, na, na vida mesmo, né? Tipo, sei lá, o Ferragutti. O Ferragut gosta de composição, assim, né? Ele gosta de. Eu também amo compor, escrever. Então rolou, rola essa. Tipo, Antônio, escrevi essa música aqui, aí ele toca. Ele, Pô, que bonito. Sabe assim? Aí ele me mostra a música dele. Caraca, que os negócios sempre com melodias. Pá. Eu acho que é isso, são as conexões que que as pessoas fazem de pontos em comum, assim, sabe? Tipo, eu e a Vanessa, a gente tem a coisa de, de gostar de tocar samba, né? Uma coisa meio rítmica, E também gosta de balada, ela também, sei lá. Então, e eu, eu tento sempre pensar nos projetos quando eu vou fazer, é, pensar nas pessoas Para, por exemplo, o colorido urbano que eu fiz com o Paulão e com o Thiago, eu lembro que era um projeto que eu tinha em mente que fazia assim, porque o, o meu primeiro disco, que eu gravei com o Digão, o Brizola e Diego, eu escrevi, eu canetei mais, assim, canetei os baixos, canetei... a matéria mais à vontade, mas eu, algumas coisas eu falei pro Digão, ó, oh, eu queria uma parada mais assim e tá? tal. E os caras, né, pô, lê pra caramba, tô... enfim. Já no Colorido Urbano, é um disco muito mais livre, assim, eu, a qualquer era minha ideia, assim, eu fazer melodia e, e cifra e fazer pros caras, ó, oh, façam o que vocês quiserem, eu, a música é essa... A partir de agora é com vocês, porque eu queria realmente essa interação direta dos, dos meninos, sabe? Eu só, só mostrava pra ele a música é assim, eu tocava, o Paulão inventando os grupos e tal, e cada hora saía de um jeito também. Então, a ideia do projeto já era essa, entendeu? Então eu acho muito legal essa coisa de você explorar do cara o que ele tem de mais singular, assim. Você pega um batera, né, como o um Paulão, com o um Digão. Cara, deixa o cara tocar que eu fico pensando que jamais eu vou inventar um negócio mais legal do que o Digão vai sugerir sabe então é, é melhor, vai é... Digão inventa aí qualquer coisa aí que é mais Aproveita, sugerir, aproveitar mais o músico legal, mesmo que tá ali né que legal é, com certeza o, o Vinícius o host aqui ele perguntou acho que aquela hora que tu tava falando daquele disco que tu gravou na Europa ele ah. perguntou não tinha visto eu acho que é qual o nome do disco acho que ele quer rapaz procurar, nem sabe o nome eu lembro o nome velho, velho. peraí aí <risos> Não, deixa se tu não lembrar, nome, depois não. eu escrevo aqui, daí escrevo para o pessoal cara, do, deixa eu, do Instagram. Que eu, é... Pô, boa pergunta, cara, nem é, eu estou lembrado do nome. Deixa eu só aproveitar, avisar o pessoal. Pessoal, a gente costuma, eu costumo fazer a transmissão no Instagram e no YouTube, mas eu dei um probleminha aqui no, no YouTube, aqui, então eu estou gravando a conversa, depois eu vou... Eu vou passar para o YouTube.